Eu vejo entre tantos seminários, sempre bem elaborados, tornam um prole de signatários, que aprendem cegamente, são tão subservientes, cauterizam as suas mentes, e agora iminentes, formam os mais incipientes, onde, infelizmente, tantos ismos, arrastando para o abismo, com tão torpe fisiologismo, Favorece o humanismo, ecumenismo, sincretismo, de maneira pragmática. Como é horrível o pragmatismo, onde os fins justificam o meio, e o meio em que vivo, meio atônito e perplexo, sou culpado, eu confesso, conivente com o processo, pois há tanta heresia, Tão pseudo-filosofia para justificar um avivamento Que não passa de um tormento, deturpada massificação Oriunda de uma confissão, tudo em nome de uma religião Tão volúvel e tão volátil Vejo a emancipação que insufla a ignorância Mas não molda um cristão Torpes, tolos comportamentos, pirotécnicos movimentos, tudo em nome de Jesus, mas que não leva para a cruz. Hoje iri-me toda a graça, e eu fico tão sem graça quando vejo a desgraça de uma nação sem ter a luz, pois as luzes que ofuscam. Não refletem mais Jesus, não se prega a renúncia, a mais sincera resipiscência, pois se torna uma insolência confrontar os nossos erros no processo do perdão. Seminários são criados, missionários são forjados, mas chamados equivocados, ministérios conturbados. Onde Deus fica de lado, traz tão tola teologia, fragmentada por uma pseudo-ideologia, cheia de encanto e magia, mas sem a teofania hegemônica, que se mescla com a liturgia e o poder das escrituras. Sei que um povo está surgindo, como o tolo sucumbindo, Há escolhas de ensino preconizados pelos mestres de uma igreja tão terrena que blasfema contra Deus. Quando aludem as suas palavras a tantas formas tão heréticas, pois convertem o Evangelho num processo humanista, pragmático-ativista, mas omitem a verdade. E a verdade é só a cruz, de Jesus com sua dor, que se entregou por tanto amor. E ao olharmos para a cruz, nela ver graça e luz, e o repúdio a nós mesmos, e todo o mal que já fizemos. Aceitando a condição, que para sermos mais cristãos, temos que diminuir, para então Cristo crescer. Na verdade, temos é que morrer. E só assim Jesus nascer, com abundância, então viver dentro de nossos corações.